Oh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 Estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda, Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse, chamaio. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Seguimos no caminho na companhia de Jesus. É o evangelista Marcos que nos apresenta o Senhor, sempre a caminho. E nesse trajeto, Jesus se encontra com muitas pessoas, realiza muitos sinais. Hoje nós nos deparamos com o sétimo sinal que o Senhor faz, a cura do cego Bartimeu. Por que Marcos nos apresenta Jesus no caminho? Porque os cristãos da primeira era, nos primeiros tempos da igreja cristã, eram aqueles que se colocavam como seguidores de Jesus, caminho, verdade e vida. Nós também, neste milênio, nesse século, mas antes mesmo de nós nos classificarmos como igreja católica, apostólica, romana, os cristãos eram aqueles que eram considerados como parte do caminho, antes mesmo da igreja católica assim ser de, denominada, os cristãos eram aqueles que participavam do caminho, porque a fé recebida no batismo é um caminho junto ao Senhor. E o Papa Francisco nos convida a caminharmos juntos, no mundo em que há tantas divisões, em que há tanta confusão e tantas distorções em relação a temas de fé, o Papa nos convida a manter a comunhão, nos sentimos participantes dessa igreja e também como batizados, pessoas que têm uma missão, a missão de Jesus Cristo é de curar e salvar, de ser o caminho que leva para o Pai. E hoje, neste trajeto que o Senhor faz, um cego, Bartimeu, percebe a presença do Mestre. Entendamos bem, aquilo que Marcos hoje descreve, não é apenas a narração de uma cena. Há por trás de tudo isso que nós ouvimos, uma catequese sobre o batismo. Existem aqui elementos simbólicos que falam também da caminhada da igreja primitiva, a igreja cristã. E que também fala do nosso caminho. Bartimeu é o único personagem bíblico em Marcos cujo nome é citado. Certamente ele havia sido batizado. Porque no batismo nós somos chamados pelo nome. Nós somos batizados com este nome que depois é gravado na palma da mão de Deus. Deus nos chama pelo nome. Mas acontece que Bartimeu está à beira do caminho. Ele está à margem. Ele não está no caminho. Ele não pode enxergar. Esta cegueira não é apenas física, é sim uma cegueira espiritual. E se ele não está no caminho, quer dizer que ele se desviou num dado momento da vida de fé. Por isso que ele se encontra à margem. Mas a comunidade cristã também, de certa forma, havia excluído este que por alguma razão se vê agora fora do caminho. E quando ele se dá conta e quer retornar ao caminho, ou seja, quando ele vê a Jesus, a multidão se sente incomodada porque ele está gritando. E nós vemos também em nossos tempos algumas pessoas que talvez com a sua atitude, com a sua postura, estejam gritando. E há quem diga assim, ah, aquele ali é um revoltado, aquela lá é uma histérica... Né, isso daí só dá trabalho, só dá problema. E no fundo essas pessoas estão gritando por amor. Por um caminho que dê sentido e norteia suas vidas. E nós tentamos abafar essas vozes. Jesus ouve a voz de Bartimeu e ouve a voz de tantos também. Que no fundo estão suplicando por ele. Mas Jesus não fala para Bartimeu, venha. Jesus fala para a multidão que está ali, para as pessoas que estão ao seu redor. Chamai-o. Sabe por quê? Porque também aquelas pessoas estavam cegas. Elas não viam mais ali a presença de um irmão, mas de alguém que simplesmente errou. Jesus faz com que aquelas pessoas se sintam missionárias, ou seja, que elas... Vão ao encontro do irmão para chamá-lo de volta. E as pessoas vão dizer então, para Bartimeu: coragem, levanta-te, ele te chama, o Mestre te chama. Nós também, amados irmãos, estamos aqui porque nos sentimos chamados por Deus, mas a nossa fé não pode se fechar num pequeno grupo de pessoas, ou quem sabe. Num grupo de pessoas que concorde conosco, a igreja tem uma natureza missionária, de ir ao encontro. E o Papa Francisco fala sempre de uma igreja em saída, de uma igreja que vai até o outro. E ainda que nós estejamos num período de pandemia, no qual não é possível estar tão presente, talvez como gostaríamos nas nossas atividades pastorais, nós podemos sim sair de nós mesmos. Aí está a primeira saída, quando nós olhamos para o outro, sem o desejo de tentar convencer o outro a todo custo, mas de testemunhar Jesus. E o nosso testemunho contagia, o nosso testemunho provoca, o nosso testemunho pode gerar mudança para aqueles corações que se deixam alcançar. Como Bartimeu se deixou hoje alcançar por Jesus. Bartimeu é um cego e mendigo. Pelo fato dele não enxergar, ele agora cai numa vida em que ele aceita esmolas para sobreviver. Quantas pessoas talvez que não enxergam mais o amor de Deus na sua vida e ficam mendigando o amor dos outros. Quantas pessoas que se tornaram cegas, obstinadas, por um determinado tema e não conseguem ver mais os outros lados, não é? Não conseguem mais dialogar, estão numa bolha. E os mais jovens que estão aqui sabem muito bem que as redes sociais colaboram para isso, para que nós vejamos apenas aquilo que nós queremos ver, aquilo que nós concordamos e nós nos tornamos unilaterais. Ou seja, vemos apenas uma parte, um lado e já não vemos mais o todo. Não se trata agora de você se perder no que diz a multidão, mas pelo menos ouvir as outras pessoas. Nós estamos perdendo a capacidade de escutar. Por isso que o Papa nos propõe esse processo de escuta que começa nas paróquias, nas dioceses e alcança o mundo inteiro. Porque o Espírito Santo também fala por meio desse diálogo e o Papa Francisco nos traz esse carisma da sinodalidade, tão mal compreendida por muitos na igreja, tão atacada por tantas pessoas que esvaziaram o que, que é realmente um sínodo. Tem pessoas que demonizam um sínodo e nem sabem o sentido, olham para coisas periféricas ou para coisas que colocam na internet que não tem nada a ver com aquilo que é proposta da igreja e nós vamos nos deixando confundir o Espírito Santo Fala por meio da igreja, por meio do Papa. O Espírito Santo reúne, agrega. E nós queremos caminhar juntos, num mundo tão dividido, em que as pessoas alimentam o ódio. Por vezes, por conta das insatisfações particulares, lançando, projetando sobre grupos, sobre os outros, aquelas próprias insatisfações. Nós precisamos enxergar Jesus, enxergar também que além dos erros existe para os cristãos uma proposta de um mundo novo e esse mundo novo tem que começar a partir de nós, do nosso testemunho, senão nós vamos ficar somente brigando, brigando, brigando e não vai dar em nada, achando que nós estamos salvaguardando a igreja pura e na verdade nós estamos dispersando. Nós precisamos ser fiéis à igreja, à doutrina, mas devemos também nos deixar impulsionar pelo Espírito Santo, na sua dinâmica, na sua criatividade, o Espírito que vem para fazer novas todas as coisas, aquilo que é tão antigo, que ao mesmo tempo é sempre novo, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre será, mas precisa ser comunicado de uma forma nova, a luz do Espírito Santo Voltando a Bartimeu Que agora está diante deste Cristo Nós vemos que Bartimeu é aquele que arranca o manto Dá um pulo E se encontra com Jesus Esse arrancar o manto quer dizer Tirar aquele homem velho que o revestia Esse manto, meu irmão, minha irmã Era como um agasalho E ao mesmo tempo a cama onde esse mendigo cego estava e era o local onde ele também ajuntava aquelas moedas da sua mendicância. A sua vida era aquele manto e ao lançar fora esse manto, ele está jogando aquele passado velho, está se abrindo para Jesus, ao dar um pulo ele está dando um salto na fé e se encontrando com Jesus. Nós precisamos também nos despir das falsas seguranças. E ter a coragem de nos confrontarmos com Jesus. E Jesus está presente também na comunidade. Jesus está presente no irmão e na irmã. É ali que Ele se esconde. E é ali também que Ele se deixa encontrar. Na Eucaristia que nós recebemos. Na comunhão da igreja que se reúne. No corpo eucarístico de Jesus, sacramental. No corpo místico que é a igreja. Aí está o Senhor. Não queremos ser pessoas cegas, como diz o ditado: o pior cego é aquele que não vê. Nós queremos sim enxergar o Senhor na nossa vida. Alguns têm problemas físicos, problemas de vista, hipermetropia, astigmatismo, catarata, tem tantos outros, essa não é minha área, não é minha especialidade. Mas eu posso dizer que espiritualmente, algumas pessoas também têm um problema de visão. Assim como há aquelas que só enxergam de perto, não conseguem enxergar longe, ou também como aquelas que enxergam até de longe, mas quando chega de perto não consegue ler, não é, tem que afastar, ou enxergam as coisas meio anuviadas, também nós temos pessoas que às vezes enxergam só de perto, ou seja, só a sua própria vida, as suas necessidades, o seu grupo, e precisam enxergar fora, a igreja que precisa ir de encontro. A necessidade do outro, uma realidade mais ampla do que o mundinho que eu criei, um mundo que precisa ser evangelizado, que precisa do testemunho. Outros enxergam longe, enxergam a necessidade do outro, fazem tudo, não é? E às vezes acham até mesmo que podem mudar a vida do outro, ou veem o que há de errado no outro, mas não enxergam o seu interior, aquilo que precisa ser mudado dentro. Ou até mesmo a mudança que precisa acontecer primeiro na casa, o testemunho que tem que começar por ali. E não simplesmente aquilo que se faz só fora, não é? Na comunidade, mas na primeira comunidade que é a família. Outros enxergam, mas enxergam de forma nuviada, porque estão colocando as suas lentes embaçadas com seus preconceitos com a sua visão humana e a imagem que fizeram de Deus e precisam olhar com as lentes do Senhor, as lentes da misericórdia, do novo que Jesus traz e ao mesmo tempo da fidelidade de tudo aquilo que Ele ensinou, que nós nos deixemos hoje curar por Jesus, passemos a enxergar conforme o Mestre, junto com a igreja, iluminados pelo Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.